E aí, beleza? Vou estar te passando um solinho agora da música Nível do Céu, da Cassiane, tá? A tablatura vai estar aí embaixo, como de costume, e se você não é inscrito no canal, se inscreva! Se você puder comentar aí, compartilhar com seus amigos naqueles grupos do WhatsApp tá? grupo do Facebook aí, ajuda bastante a gente, tá? Então vou soltar aqui agora o um playback, vou tocar aqui junto com a música, e como de costume, depois a gente vai pegar aí detalhadamente pela tablatura e pegar essa música certinha aí, beleza? Vamos ver se eu não erro então! É esse aqui, tá? É, a gente vai começar aqui já é, fazendo um bangzinho de meio tom, né? Basta seguir a tablatura aí, tá? Deixa eu aproximar um bocadinho aqui, facilitar um pouquinho pra você. Então, aqui é o seguinte: a gente vai começar aqui, né? E depois a gente tem uma parte rápida, mas ela tá toda dentro da escala, tá? Então, a gente vai pegar aqui, ó. E depois a gente faz um bendzinho de meio tom aqui. Então... Depois a gente vem aqui num detalhezinho talvez um pouquinho mais difícil de executar, né? observação muito é, detalhada, né? A gente não precisa fazer nenhuma nenhum, observação sobre alguma técnica, já que são técnicas simples, né? São bend, a não ser esse bend que a gente faz aqui duas vezes, né? Já tocar uma vez e subiu o bend, tá beleza? Então vou tocar ele aqui novamente agora, todo lento, tá? Ok? Então agora eu vou tocar ele todo rápido aqui, na velocidade normal, né? Ok? Não levei falhazinha aqui no final, né? Mas é isso aí, ok? Então o solozinho é bem simples, tá? A tablatura tá aí embaixo. Aproveita aí e já baixa. Você tem acesso a todas as tablaturas, tá? Vale lembrar que assim que você pega lá o link, você já vai direto para a página com todas as tablaturas do canal, beleza? Que é para você não ter o trabalho toda vez, você tem que ficar indo no link, buscando e tal, então já está tudo lá. Pegou uma vez, tem acesso para o resto da vida, beleza? Então é isso aí, um grande abraço e até o próximo vídeo.